Se você, assim como eu, joga muito Minecraft no dia a dia, você provavelmente já se sentiu incomodado com aqueles botões que ficam na sua tela. E realmente, mano, é um bagulho que o Minecraft não muda, tipo, não tem opção de, sei lá, tirar os botões, ou pelo menos deixar invisível. Isso é muito ruim, porque meio que você tá gravando lá, por exemplo, você tá gravando um vídeo, aí as pessoas ficam vendo aqueles botões na frente, não dá de ver direito tudo, por exemplo, se tem um bloco na frente, blá blá blá. E isso só dá de tirar, no próprio Minecraft sem nenhum tipo de mod É, se você tem um Xbox ou um Windows 10, né Aí você consegue tirar Porém mano, dá assim de fazer isso usando um mod que eu vim trazer para vocês aqui Não é bem um mod, sim um Adam então galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Minecraft tutorial, beleza? E mano, hoje eu vou ensinar como tirar esses botões sem usar nenhum tipo de hack ou coisa assim, tá ligado? Porque muita gente pesquisa isso, mas fica com medo, sei lá, de sei lá, perder o jogo E você não vai perder nenhum mundo, nem nada disso, beleza? Você pode ver que eu tô aqui no meu mapa e os botões não estão ali, é justamente isso só está ali o bagulho de inventário, então eu não vou clicar porque eu tô na minha série e eu gravei aqui um episódio. Então galera, bora pro vídeo, roda a vinheta aí. Então beleza né galera, Para você fazer esse negócio, você vai precisar ir na descrição e baixar um link de um Adam que tá aí, é de link direto, não precisa se preocupar, não tem nenhum encultador de link, coisinha. Me fala uma coisa, ah Dedu, você já trouxe alguns meses atrás, esse mesmo mod. Só que mano, não é o mesmo mod, O aquele mod, eu acho que não tá mais pegando ela, porque eu testei e ficou a tela tudo preta, e nem entrava no mapa direito mas mesmo assim galera, o jogo tá aí é suave e não muda nada, só as botões que some mas o botão ainda fica ali mano, ele não vai sumir quer dizer, si. ele ainda tá ali, só que invisível, é tipo se eu tivesse tomado uma poção, tá ligado aí ficou invisível mas bom galera, também os créditos estão aí na descrição para você baixar, você simplesmente clica em cima, eu não vou clicar porque senão vai dar erro no meu jogo lá, porque eu já baixei, entendeu Aí, quando você também baixar, ele vai aparecer aqui. Ó, vai estar tá aqui na sua aba de gravação. No meu caso, é porque eu tô aqui gravando. Aí tá assim. Aí você vai precisar de um gerenciador de arquivo. Eu vou usar aqui o SFlyer Explorer, beleza? Então, bora lá para o flyer Explorer. O download dele também vai estar tá na descrição para você baixar. Então, bora lá para o flyer Explorer. Aqui em download, onde ele vai estar. Tá. E aqui você pode ver que tem. É aqui vai estar tá. tirar botões do Minecraft. Você clica em cima. Aí você vem e yes zip viewer, beleza? Aí vai estar tá essa pastinha aqui, você segura em cima dela e vai estar tá aparecendo essas opções aqui. Você vem aqui nesse botãozinho de extrair, aí você clica aqui, escolha, escolha o endereço. Aí você vem aqui, clica em SD card e vem aqui seleciona aqui, ó, e procurar a pasta games com .mojang. Recursos Packs e se cola aqui. Você pode ver que já está colado. Aí, então, não vou colar de novo aí depois disso. Praticamente a instalação já está feita. É só você entrar no Minecraft. Então, agora é só você entrar no Minecraft suave e de boa. Então, bora lá pro Minecraft. Depois disso, você vai estar tá entrando no Minecraft. Vai estar tá aqui tudo normal. Você clica aqui em opções, vai estar tá carregando. Aliás, eu estou jogando 1.17.2. 0.2, eu acho que é a oficial, algum processo oficial, a parte 1. Então a gente vem aqui, mano, e vem aqui em Recursos Globais e ele vai estar tá aqui, ó, e você ativa, aqui, ó. Ele vai estar tá aqui ativado, vai estar tá desativado, você clica para ativar, beleza? Eu vou ter volta e agora você entra em algum mundo, mano. E você vai ver que o jogo já vai estar tá sem os botões aí. Então eu vou entrar aqui no, no no jogo, eu vou mostrar para vocês, aqui. eu vou entrar nesse mundo aqui normal tem os botões e continua a mesma coisa ele deixa até o um chat ali vivo ali tá vendo? o chat ali em cima tá com uma textura mais diferente então bom né galera esse foi o vídeo eu espero que tenha gostado se você gostou deixa seu like mano e um detalhe que eu tenho que falar entre no meu servidor Discord porque lá mano sempre você é notificado quando sai vídeo porque o YouTube não tá mais notificando meus vídeos por algum motivo só tá agora recomendando mesmo assim não recomendo esses vídeos que eu gravo assim mais recente e assim é sempre aquele vídeo lá de Minecraft PSP. É só isso véio. e outra coisa: 90% das pessoas que me assistem não são inscritas, está me deixando triste. Então se inscreve aí véio. na moral, então se inscreve aí, galera para ajudar aqui o canal. Beleza, que dá trabalho gravar esses vídeos e tipo, você gravar o vídeo e não pegar nem pelo menos umas 10 mil ou 20 mil, dá... porque você fica aqui é 15 minutos gravando o um vídeo para não pegar pelo menos 5 views em uma hora. também então meio triste de sair, beleza? Mas assim, muito obrigado a todo mundo que me ajuda aí no dia a dia, beleza? Se você quiser entrar no nosso grupo no Discord lá, eu sempre dou notícia do canal quando eu tô sem gravar vídeos, coisas assim, beleza? Então, se você quiser entrar, é nós. Então entra aí, beleza? O link tá na inscrição. Se você não sabe o que há, é só você colocar lá seu e-mail, é uma senha, nome de usuário. É, confirmar sua conta E depois você clica no link Da descrição, aí você baixa o Discord também Beleza? Então é isso, muito obrigado e falou, valeu E tchau